Tem uma denúncia por fazer é, acerca da invasão que está ocorrendo aqui no Zango. Vimos que há um descontentamento. Se tu vieres para aqui, tem todo o povo aqui reunido da parte da comissão de moradores. Está todo mundo reunido. Então, estamos aqui com um dos camponeses que vai dar alguns esclarecimentos para você. Boa tarde, papá. Sim, boa tarde. Sim, papá, o que é está que a se passar aqui realmente? É, o que está a se passar aqui é que apareceram aqui alguns militares comandos, é, é, caenches e dizem que estão a um mando do senhor Lisboa, um senhor que queira ocupar essa área aqui. Mas não nos, não nos comunicou nem nada, só estamos a ver eles a trabalhar, não estão a deixar as pessoas aproximarem deles para se enterar do que que se passa e quem estiver a encostar eles estão a bater eles, nós não estamos a entender nada. Eles vieram para aqui, não comunicaram nem a comissão de moradores, nem tampouco a administração. Estamos assim, sem saber o que, que está a se passar. Ok. Mamá, tens aqui alguma coisa para falar, mamá? Tenho sim, é assim. Nós estamos aqui descontentes desde segunda-feira que entraram aqui os caenches, comandos fazem, desfazem, dão um porrada nos meninos, praticamente, nós estamos a viver aqui oprimidamente, não podemos fazer nada, e até já se vê que já nos meteram dentro de um, de um quintalão que eles cavaram, e nesse momento já fizemos o um grito de socorro a todos, todos, todos, todos todas, todas as unidades da polícia, os comandos, os, os, os, os comandantes não nos respondem, porque estão dentro da situação, e até a administração, tanto faz aqui no distrito do Zango, como no município, todos estão lá. Até o carro que traz a comida para os poucos caenches que estão aqui a fazer o desmando, vem da administração. Temos prova porque os carros da fiscalização que estão a trazer a comida. Isso nós confirmamos desde o primeiro dia até ontem, sábado. Hein? Agora, nós estamos aqui, não estamos a ver onde nós podemos bater a porta, se onde nós devemos bater as portas Quem nas unidades que devem responder o nosso socorro? Não se fazem presente, fomos no Capapinha, não nos ouviram Fomos na, na, na PCU, não nos responderam 47. Fomos na 47, que é no Zango 1, não nos responderam Não sabemos onde bater as portas Quando ligamos para os administradores, todos estão incluídos no mesmo assunto Já fomos para a Rádio Luanda, a Rádio Luanda vê aqui e nos ouviu é, fomos na rádio despertar e nos ouviu, mas não se levanta nenhum homem que vem para responder esse grupo de socorro Dessas camponetas do, do Zango 3, aqui no Kikuxi 2, aqui na área do, do, do, do Renda O Renda, o Alale, estão todos nessa situação da floresta, busca. né? A floresta não está nesse, só Renda e, e, e o Alale e nós estamos descontentes com isso, se nós, será que não somos do MPLA que estamos aqui? Não precisam do nosso voto? Esse povo aqui do Zango, será que não precisam do voto deles, esse, esse, esse, esse, esses, esses comandantes? É? Não, não, não consegue ouvir o nosso grito de socorro? Aqui tem mamães da OMA, coordenadora do, do, do CAPES, mas ninguém faz sentir esse, esse grito de socorro. E estamos descontentes com isso dizem que não tem casa nesse bairro, mas está cheia de casa, está cheia de população. e ele o, o, o distrito do Zango já aqui uma comissão de moradores tão documentados os coordenadores, não sei por que eles não, não fazem assim, sentir esse grito do socorro. e nós estamos descontentes com isso porque estamos cansados, estamos cansados. Okay, o senhor okay. o que quero isso o senhor o senhor Isaías José aí Lisboa, jo, Aire, Lisboa. Aire, Lisboa. É o homem que está a mandar os caenches para ele. É o homem que está a mandar os caenches, ele é que contactou essa empresa dos caenches para poder fazer isso. E também está a corromper as instituições. Está a romper, sim, senhora, está a com os envelopes. O Kim Katana, que trabalha na administração do município de Viana, é o chefe desse problema daqui. Desses que estão aqui a invadir. Tenente Costa. Tonente Costa. O cemitério. Tenente cementeiro, tenente Costa dos do Comandos, uhum. de Buenas Vermelhas. Todos estão aqui. Mais de 30 fá. Os cães 150. Os, os pedreiros 200 Com os catanas e moca. Catana e moca. Aqui nós não dormimos quase quando acordamos. Você nos encontra nas matas, tipo, no tempo da guerra. E as, pessoas, Sim. as pessoas estão com a, com a Estão no hospital, outros estão a lançar agora, sangue outros estão a cagar informação. sangue estamos cansados até palavras nos pernas para nós de já estamos aqui mesmo cansados de tudo que eles estão a fazer então já existe uma flor no hospital a lançar sangue é? lhe partir as costelas como é que vive isso é triste Estamos tá a falar com o coordenador eu sei, eu, instituído do nós bairro. estamos Renda. aqui muito tempo, há bastante tempo que estamos aqui. Essas terras dos camponeses, nós vivemos aqui sem nenhuma equação. Mas por essas pessoas que aparecem, não vêm se dirigir na, nas comissões de a fim de ter com o coordenador por uma conversa, façam de linha por uma linha, sem nenhuma assombração, então é está muito complicado. Os povos estão muito revoltados, o povo está a sofrer. E é complicado, nós defendemos o povo. Então, quando as pessoas precisam... Quando precisa de um árbitro, vem diretamente a comissão do morador para se esclarecer o que é que você precisa e a gente, o que é que podemos atender. Mas eles aqui não, vêm com força de arma, aqui está cheio da população, a pessoa representa a população, mas as pessoas ficam atrás da, da pessoa. O povo está muito chateado, está complicado a situação. Então, vamos à estácia superior, nada nos ouviu, nada que estavam tá a fazer contra nós. Então está complicado. O povo está descontentado. Tem um de casa. As pessoas já vivem há bastante tempo. Aqui no tem custa é. dois. Agora quando casa, começa o que? Um vamos aqui vamos nada. nada vamos aqui e nada. E o povo está muito ninguém. chateado. Não Onde não privatizar nem um nem povo ninguém. completo. 150 homens é complicado. É. E depois pôr numa é. cerca. Num quintal. Como que fica? Isso é Vem as Vem armas. Não sei o quê. Mas o militar tem que. Na altura que já nos conhecemos. Tem que acudir. Agora, esses não, vem a destruir. Muito boa tarde. Papai, tem algum esclarecimento, alguma coisa aqui para dizer? Uh, quando é essa situação é recarregada, porque em é, 2017 o bairro Walal já viveu essa situação que até houve a morte do menino é, é Rufino, mas... bairro Walale, onde mataram o Rufino, que os humanos haviam matado o Rufino. E agora, desta vez, novamente, sempre o Walale, sempre o Walale. É. Já houve intervenções? Nada se acha. Nós como... funcionários da Comissão das Administrações Locais, desde que representamos esses povos, quer dizer, não conseguimos como damos a resposta a essa situação. Mas, quando perguntamos a eles, dizem que a Administração conhece, o Municipal conhece, a Administração do Distrito do Zango conhece, e muitos chefes de comandos, como 2017, Estiveram aqui, mataram o Rufino, e até agora essa situação do Mas, este povo está cansado com essa situação. Qual deve ser a resposta? O próprio Estado dá a resposta a este povo. Para saber em que gabinete pode se dirigir para terem os seus direitos. Essa situação que o bairro Enda e o bairro Olal está passado, não podem ver os era moradores tudo, aqui no que eu tenho. Vem mostrar o seu descontentamento diante do facto que está passado. Não conversamos com eles, começamos a nos dar sura, sura no, nos moços, hein? não tem respeito de, de, de nojo para quê? Poxa, Chica, antes que andam vir aqui, você não vai viver nessa terra. Partiram três vezes as casas, ninguém que lhe deu casa. Você está muito de melhor, por que está vir mais nos chatear. Está mesmo chatear agora mesmo, está mesmo, estão tá mesmo, Estão tá mesmo tristes. Os problemas das crianças precisam. Nós que estamos crianças criança, adultos mesmo, precisamos de propina, não está a pedir 50 mil. Nós já fomos não. até a polícia, o próprio comandante sabe disso. Tá, mano. Fomos até no Zanguú, deram uma patrulha, se encontramos com o comandante do, do, do Capapinha, mandou voltar, isso já domina esse caso. Até o administrador sabe disso, dos Zango e de Viana. Querem misturar daqui? Vamos nos meter então mais aonde? Já saímos distante, estamos, estamos aqui, aqui, já estamos a sofrer, não temos nada. Tem o que de é deixar a pessoa de catar na mais. Vamos aonde? Sem não mãe deles não é só terra. Aqui. Agora, para isso, estamos a contratar caenches. Veja seu corpo pequeno. Então, CAENCES por quê? Ah, somos pessoas, nós somos seres humanos. estamos nos maltratar, é catana é não, não, não, não, não, não, não, não, não Não é Não é Não Não é medo? Não Não Não não é que nem vamos ficar com essa Estamos nos colados de Estamos no seu A nossa irmã está em casa. Já está A vai sair daqui. A gente vai sair daqui. A gente vai sair daqui. A vai sair daqui. A vai sair daqui. A A Queremos A A A Aqui está muito mal, aqui está muito mal. Nós fomos lá é, para nos sentar, nos dirigentes. Viu que todos estregar nós todos. Foscatados aqui é tudo, os poetas, tudo estregaram, bateram um minuto, os Tudo mesmo. A nem nada, nem nada mesmo o jogo que, que fizeram. A nem nada os jovens que fizeram. Nem nada. Só eles bateram os jovens é tudo. Por isso deixa nos cuidar os jovens. E queremos saber se até a terra final é de quem é quem é o dono da terra para tirar os outros e nos tratar como rato quer dizer, nos tirar aqui e nos meter aonde? Então ele tem que ter essa decisão se onde é que ele vai nos pôr. Claro, sim. Vai nos não, queremos sair não, não queremos não. sair daqui. Se o governo não tem dinheiro, como que é. Se o governo não tem dinheiro para nos tirar, para nos pôr aonde? Não, nós não estamos nós a, viver se queremos a, não a, nada. a viver na terra. Aqui é a nossa terra e estamos a viver na nossa bate-chapa. Nascemos, Nascemos, Nascemos aqui, crescemos aqui. Okay. Okay. Okay. Okay. Agora nós queremos essa justiça. Okay. É. O que é que ele quer? Eu estava para pedir sua ajuda mesmo para ter alguém para ajudar sua vida. Tá um, tá nós também aqui não vamos sair. Tá não temos onde ir, vamos onde. Aqui não vamos sair. Vamos ficar mesmo aqui onde nós estamos. Vamos constar aqui. Aqui está a, a administração, né, não é? Praticamente na comissão de moradores. Yeah, aqui na comissão de moradores, onde está que a administração de municipal, distrito, conhece melhor. São esses coordenadores que, esse que tá esse coordenam coordena esta que comissão de moradores. É. É. Agora, nos complica é. como é. dizermos é. qual é o tratamento é. Deste, deste povo. Porque são um povo e Pertencemos ao a MPLA. Sempre a, em várias atividades que nós exercemos do partido. Estamos aqui a receber sempre o comunicado de, de algumas atividades. Sempre vamos lá cobrir as nossas atividades. Agora, de momento, estamos a ser maltratados. Nem a administração do distrito, nem o município se nos presta atenção. De qualquer, de qualquer forma, nós aqui somos considerados como elementos do MPLA. Onde é que vamos, vamos recorrer? A administração lhe desconhece. Vamos lá pedir o socorro, vamos às quadras, às quadras é epa, o senhor... Sendo inimigo nosso, diz que ele é considerado porque tem documento. Mas é uma área que pertence à associação dos camponês, anos e anos. Alguém entra numa casa ali a ser pedir licença, essa pessoa merece consideração. Essa pessoa merece consideração. Hoje o Estado dá valor ao gatuno do que o dono da casa. Essas são coisas que estamos a passar dia a dia. Estamos a sofrer aqui, meter homens aqui a maltratar o povo, se o povo reagir a nenhuma coisa, a, a sermos vedados, como animais animado selvagens não, não se vive assim. Eu, que eu quero saber bem, mãe, velho, eles estão a chegar aqui e estão a vedar o espaço, como é que é, bem, explica bem isso. Eles estão aqui desde a segunda-feira, já fazendo um trabalho de uma vedação da área toda invocando o nome do senhor Lisboa. E qual é o perímetro que eles estão a o tamanho do perímetro? É, o tamanho do perímetro, eles São alegam que 67. tem 65 hectares. E o senhor Lisboa alega que foi cedido esse, esse terreno desde 2017, ou 2018, uma coisa, se a minha não me, não me atrai. Então, sim, senhor, nós estamos a investigar em quem eles cedeu esse espaço. Administradores estão lá. Esta é uma área que pertence à Associação dos camponeses. Será que conversou com eles os camponês? Quem é o camponês que um sai indivinizado e dos um do Camponeses Estamos a investigar, tá o camarada lá. não mete a cara dele Ele aqui, apenas manda os camaradas só para maltratar até os povos encontrados. Vai, vai, tá até estamos, a, estamos a precisar com que esse senhor se, se identifique como o dono, de desse terreno e venha ter com os camponês para negociar. Tá Eu ouvi Foi uma, uma solução dessa. Recorremos à administração municipal, eles, eles conhecemos. Recorremos ao distrital, diz o desconhecido. Estão lá. E ao investigando, estamos a ver até meio de transporte que vem apoiar o certo material dos do caentes, que é os talos militares que estão postos aqui no terreno, vindo da administração. Como é que os administradores dizem que desconhecemos o processo? Sabendo que o inimigo está aqui a ser devorado. Sei que não sabemos de onde decorrer. Que carrega a alimentação para as cães que estão aqui no terreno, é carro da administração? Vindo da administração, temos prova disso. Tem o logotipo e tudo, e os coletes e provam da administração? Os coletes que eles usam é A.F. Samboca. A Associação Samboca. A EF, a Associação Samboca. São, são os no coletes que Vocês esses jovens estão vindo fazer para defender, defender terras Já fomos à PCU, mandaram aguardar, não há resposta. Fomos a Capapinha, a Esquadra Próxima, não há correspondência. Fomos a 47, não há correspondência. Mandamos à administração municipal, mandaram uma mensagem. mandamos uma mensagem com que um, um grito de socorro, até agora não há resposta. Estamos a esperar, até quando? E estamos a ser maltratados dia após dia dia após dia estamos a assim ser maltratados, logo 160 caenches que estão aqui dentro do terreno, acompanhando com os, com os militares que, que, que os comandam, usando meios, armas brancas, mocas, Aqui já não há circulação de jovens e cortaram os vias acesso ao bairro. Vamos viver como? Vamos continuar a gritar até onde? Será que o povo pode se defender da sua maneira? Se usarmos essa, essa atitude, acho Muita que -se será que as taxas superiores não vão pôr na mão Se, disso, se mortos aqui no, no que Estamos a pedir se, se a vamos que continuar que assim a ou vamos nos defender nós próprios, justiça não, não da nós própria, nós temos que estar na mão. Família, como podemos constatar, vamos ver de onde eles vivem ver como é, como é que as coisas estão por cá. É, os senhores é, já alinharam daqui até lá, essa toda zona ali, e falta eles alinharem aqui. Quer dizer, aqui a ideia é construir, construir aqui um muro grande e deixar essas todas as famílias no meio. A ideia deles é esta. Pelo que nós podemos constatar até nesse preciso momento. Yeah, eu também sou uma das pessoas que está aqui nesse espaço então como eu vi epa, que também tinha alguma coisa por dar então por isso é que eu consegui fazer esse vídeo aqui e enviar para vocês aí para vocês verem o que, é que eles estão fazendo nesse espaço todo essa linha é, é eles estão tentando construir um muro e para já tem materiais aqui do, do, das pessoas que compraram terrenos Materiais, tanto pedras, é, burgalhos, estão a usar para o fim do próprio espaço deles, desse próprio espaço que eles estão aqui a fazer. Não estão a respeitar nem sequer um pouco esse povo, esse povo que conseguiu pelo menos um pedaço de terra aqui. Porque esse terreno todo pertence aos camponeses, mas eles querem usurpar esse, esse todo o terreno que está aqui até lá, até lá. Vê isso como é que é a cavação está até lá no fundo mesmo. Eu vou chegar mais até aí onde está o contentor. Podemos, vou fazer aqui um zoom para vocês verem. Aí tem um contentor de areia. Vamos chegar até onde está o contentor. Vamos ver que a partir daí. usa se materiais das pessoas que tem espaço por cá. Que tem terrenos aqui. E usando para benefício deles próprios. De forma a vir invadir esse espaço. É mesmo complicado. Aqui as coisas estão mesmo complicadas. Simplesmente também consigo passar por cá hoje. Porque não tem esse todo, todos os bigos que ficam aqui. Todos esses canhens que ficam aqui, que batem as solas porque estão a tentar vir reclamar dos seus espaços. Então, minha família, mais ou menos isso. Vou chegar até lá e mostrar como é que as coisas também por lá estão. E a família, podemos constatar agora que estamos perto do contentor, como eu disse. Só para nós começarmos a ver que todas as pedras que estão a ser usadas aqui, aqui não tem ninguém que trouxe essas pedras aqui. Essas pedras pertencem a esses terrenos todos. Se Nós vemos aqui, aqui tem pedras, misturas de burgar, ou essas pedras aqui grandes, burgar já tem não? essas pedras grandes, e betões partidos, esses betões estavam no meu terreno, até inclusive esses, esses betons que estão aqui partidos, esses betons estavam no meu terreno, essas pedras aqui, porque como uma construtora, como, como uma construtora profissional, vir aqui, não poderia usar esses, materiais, esses meios, se está usando esses meios, porque não pertencem então, este todos meu está aqui até que isso aqui estamos a ver, não é não é, não é, não é, não é, que? não é que? não é brita isso, ou aquelas pedras grandes, né? Tá ver até blocos aqui, esses tudo são coisas, coisas possuídas dos terrenos alheios todos isso são coisas possuídas dos terrenos alheios isso tudo tirar nesses todos os terrenos que estavam aqui e começaram a usar aqui para o seu benefício próprio e mesmo ocupando esse, esse, esse espaço de forma legal eu pertenço a esse espaço, tenho minha documentação da comissão de moradores e da pessoa que me cedeu aqui também nesse espaços tem o meu este que está aqui ao lado este que está aqui ao lado, ao lado deste contentor este que está aqui então aqui está assim essas pedras todas que estão lá, estão tá, é até lá na ponta até lá na ponta isso foi até assim do outro lado Mas, pelo tempo já não vou conseguir mesmo fazer essa toda a rotina porque é muito distante, aqui é muito distante da maneira que eles maneira que eles vedaram isso um promenor muito importante mesmo muito importante estamos a ver aqui aqui tem espaço que já tem dessas todas as pedras já acomodei não são pedras dele todas as pedras que estão a encontrar aqui estão a usar para benefício próprio se nós vemos até aqui né já que para vocês verem muito bem aqui tem um caboclo Aqui tem um caboclo. E tem uma casa aqui no meio que está prestes a ser construída. Nós estamos a ver. O caboclo já está tá bem Aqui Como eles fizeram aqui. E puseram aqui um alinhamento. Quer dizer, passaram na casa alheia. Tipo, no meio da casa. Estamos a ver aqui. Estamos a ver onde isso foi. Até lá. Estamos a ver. Isso é uma casa. É uma estrutura que está aqui. Eles pegaram o caboclo. Isso aqui epa, é uma forma de receber a terra no povo. mesmo. Estamos aqui de novo. Vamos... Ver outra casa Não tem sentido mesmo Eu não podia construir uma casa depois no meio Vamos ver mesmo, Vamos sendo aí mesmo, lógicos Aqui assim Onde está esse cabocozinho Aqui assim Que tipo de pessoal vai fazer Que tipo de compartimento vai fazer aqui no meio A não ser mesmo essas pessoas que estão a vir aqui Ocupar e meter caboclo da forma que eles querem Porque se fosse uma pessoa aqui Se fosse uma pessoa que está a, a pau Pelo menos caboclo Não podia construir assim Porque esse espaço é pequeno Nem dá para aproveitar uma casa de banho Nesse que é o meio véio. Vamos ver aqui Vamos constatar também, tem outro outros caboclo aqui que foi também, que também que eles puseram, isso está tá, até lá na ponta, até lá, isso é, é uma estrutura de casa, de um quarto e sala, como estamos aqui a constatar, uma casa, eu, eu, isso, esse caboclo que está aqui no chão, é uma estrutura de um quarto de sala, mas eles pegaram ao meio, colocaram essa, forma, essa parede que eles querem levantar aqui, até lá, isso foi, eu vou, vou fazer mesmo, vou fazer vou ter o privilégio, chegar mesmo até lá na ponta, para mostrar como é que eles fizeram aqui, ver terreno alheio que já está se construindo, essa pessoa que está construindo aqui que conseguiu esse espaço com todo o sacrifício ou se, ou se calhar um, um morador já daqui, antigamente eles vêm aqui invadem como querem estamos a ver aqui, estamos a ver vamos chegar até lá na ponta para nos constatar essa realidade como é que as coisas estão por cá esse clipe da cabocla é de quem que já viu construir, levantar as paredes vai ser mesmo complicado meterem a família Dentro disto tudo aqui. Dentro disso tudo. Vamos ver. Vamos ver. A coisa já terminou. Ali aqui na ponta. até já metendo aqui uma cruz. Não sei para nos matarem. Se para fazer o que. Estamos aqui. Até essas, essas partes aqui. Quem tapou é o dono desse espaço que está aí. Que tapou aqui. Ele escreveu aqui uma coisa. É, ave que não sei, não estou entender bem aqui o que é que ele escreveu, o que, é que ele quis dizer mas ele meter aqui uma cruz como manifesto do descontentamento que ele está sentindo vamos ver daqui até lá, a mesma coisa, está cavado até lá na ponta é mesmo complicado mano. até aqui aqui também no nosso Muita escavação. E a família, é, esses, mesmos, esses, esses mesmos invasores alegam que aqui, que esse espaço é mesmo simplesmente mata e já não tem aqui população. Pelo que nós podemos constatar aqui, eu constatar, aqui tem população sim, aqui vive pessoas. Olha onde eles fizeram. Até aqui só se fechou porque a casa já é de alguém aqui tem que passar carro. A, a mamãe que fechou, que está lá na ponta. Mamá fechou, mamãe fechou esse espaço. Ok, mamã. Ok, já vamos chegar aí, mamã. Aqui podemos ver que tem casas. Tem casas aqui, tem casa, está aqui casa. Tá aí casa aí na ponta. Tem casa aí. Aqui atrás, só que o sol aqui tá, tá a rebater. Aí em frente tem mais casa, tem pessoas a viver. Tem pessoas a viver aqui. O bairro é muito grande. No bairro anterior não conseguimos fazer assim tão bem. Mas, mas nós podemos aproximar aqui. Podemos aproximar aqui. Vamos ver. Podemos só aproximar aqui. Vamos ver que aqui, aqui atrás também tem casa. Vamos ver que aqui tem mata, mas... Aí, aí na ponta, ok? Aí na ponta tem casa. Tem esta casa aí, tem outra casa. Aí no fundo aparece. Aqui tem pessoas que já vivem aqui. Há bastante tempo. Tem aqui, mamã. Boa tarde, mamã. Boa tarde. É, mamãe, Pode falar alguma coisa aqui sobre o que está acontecendo? Dizem que esse espaço aqui não tem casa. desse lado em que eles estão a vedar. Eu já vivo aqui há, concretamente, há três anos. Ok, ok. Quando eu entrei na minha casa, não estava vedada, tinha apenas um quarto, entrei e comecei a fazer o outro. Mas desde, desde o ano passado, no mês de outubro, começou a confusão. Inclusive, que, pela primeira vez, vi a polícia, a fiscalização, levaram preso quatro jovens, inclusive o meu filho. Ficaram presos nove dias. Depois, no mês de dezembro, levaram a camponesa aqui, a dona Antônia, Ficou presa dois dias com mais de três irmãs. Os meninos passaram da cadeia, teve que, pagar, teve que se pagar 200 mil kwanza nos ângulos zero. E os meninos saíram e começou essa guerra. Primeiro viram a polícia com fiscalização. Agora, desde segunda-feira, maior oito dias, vieram os caientes. O tal senhor que alega que comprou ah, o, o terreno. Eu vejo aqui com mais de 150 caentes que estão a ficar aqui de segunda a sábado. Já bateram, já esparcaram pessoas. Epa, e estamos nessa. Só estamos a ver as máquinas a trabalhar, estão, escavaram todos. E dizem que eles têm 60 hectares. Nesses 60 hectares, se nós no, na administração, quando querem resistir Sim, Quando está estatal legalizar, legalizar um terreno, dizem que o, não pode ser mais de 5 hectares, ou 4 ou 5 hectares. Como, Como é que, é que esse conseguiam? senhor conseguiu os 65 hectares? E nós que já estamos aqui a viver, já temos residência. Como é que fica? Os nossos filhos jovens não podem andar à vontade na rua, porque tem os donos da rua que são os Estados Estão a fazer o trabalho, tem pessoas aqui a viver, não, não falaram nada, tem máquina, estão a controlar quem está construindo, quem não está construindo. E agora eu digo: esse empresário que hoje diz que o terreno é dele, nós já fomos reunidos pelo Ala, o Ala partiu aqui em casa, se não, vocês não, não viram quando okay. morreu aquele menino Rufino. Rufino esse empresário estava onde? Que não podia fazer força com o para deixar o terreno dele. Que era dele. Esse terreno aqui é do falcido, sobre o meu irmão. É que trabalharam aqui, é que deixaram a terra. Há documentos. Tem, tem documento, a dona do terreno, que me cedeu o terreno, que é a minha quadra. Como é que fica? Dizem que veio aqui um senhor que disse que é do, da, do, da, do, da Associação dos Camponeses, Mwame manca que veio alegar, que veio. Incentivar as pessoas que vivem aqui, que tem que ir para lá, para irem com os documentos, porque eles vão dar casa. Ok, vão dar casas. Você antes de chegar tem que conversar antes de meter Sim. máquinas. O meu terreno é 40 por 35. A minha casa é uma casa que tem quatro quartos, três quartos, é suíte tem dispensa, tem sala, tem cozinha, tem 4 quartos de dentro e um temos. fora. Vão me dar uma casa? Eu tenho um empreendimento que estou a fazer no quintal, que é a parte de frente, para comprar dois lotes. Como é que fica? Essa empresa, porque que não foi lá e não tem pessoas? Se vocês chegarem mais lá à frente, tem a, o, o bairro Enda, onde vive mais de, mais de 150 famílias. Ok, Como é que estávamos fica? lá, estávamos lá há um pouquinho. Como é que fica? Eu não estou a entender isso. Hum. Dizem que no, nós fomos dar participação, na, até não fomos dar participação a primeira vez, a, a, a, a, a, quando veio a fiscalização com o senhor Katana, que veio aqui para começar a fazer a, a, a limpeza, limpar os terrenos, quando fizeram aqui tiroteiros, que fizeram aqui, que de, tipo, ainda estamos no século XXI, mas tipo, já estamos ainda na guerra da FLEC e UNITA, o MPLA, estamos próximo das eleições, como é que fica? É para depois, toda a dizer porque é, é, é, o, como é? é o governo. Toma. É o governo que mandou fazer isso. A minha cunhada, quando foi presa, ela falou com o comandante da, da, da, do, do, do, da 47. Um senhor entrou, deu um envelope, um caiu no chão. Quer dizer, toda a gente está comendo esses terrenos. Está envolvido os comandantes, os administradores, é. o chefe da fiscalização. O cara não está no dito Lisboa. É complicado. Esse Lisboa está sem bem aqui, todo mundo está aqui a dizer dele. Sim, porque ele no dia que no, no dia que a minha cola estava presa, ela apareceu na, na, na, na, na, na 47. E quando meu filho esteve preso lá, disseram que o chefe da SIC, que é o seu Simão, me disse assim, aqui está envolvido peixes grandes. E se o teu filho sair eu te pago, vai aqui, está envolvido peixe grandes. Eu, eu, eu olhei no senhor, eu disse, ok, está envolvido peixes grande, a minha lambula não vai ficar na gaveta ou na gelada, meu filho vai sair, eu arranjei advogado, paguei advogado para resolver, não, porque depois veio aquele fim de semana prolongado, certo. os milhos ficaram aí presos, mas os senhores que foram presos, espancaram grávida, isso é complicado, isso é complicado. ninguém faz nada aqui, é, eu digo assim, os como é, ainda tem muita terra. Até os administradores que vêm aqui para ficam, um tempo depois saem, querem, mesmo querem comer trabalhar. todas as terras. Mas não é assim. Se tem camponesa, tem documento, então eles deviam vir primeiro falar com os camponeses. Nós só precisar tanto tantos hectares. como é que é? Tem, não tem, quem está disponível a colaborar, a colaborar conosco ou não? Nada. Eu só vem, quer dizer que. De dia até os mídias ficam complicados andar na rua porque os caixas estão a andar com katana, estão a andar com moca, estão a andar uhum. com aqueles paus de beisebol. É complicado. É não consegue trabalhar, não eu, ir a escola. Eu estou de repouso, mas eu digo assim, meu repouso está acabar. Como é que vai ser meus filhos? Eu vou uhum. trabalhar, eu sou médica. Como é que fica? Ok, ok. É muito complicado. É verdade. Como é que um senhor que vem, está nos vedando no quintal, <risos> eu construí essa minha casa com muito sacrifício, eu faço banco, a abandono meus filhos para ir trabalhar, me, me, me cavam no meu caboclo, rentinho no meu caboclo, quase que as paredes caem. Uhum. Você não pode abrir a boca porque senão vai para porrada. É complicado. No dia que bateram aqui os moços terça-feira, quando estava viu um jornalista da Rádio nós fomos ali na ponta, porque ele estava meio perdido, como tinha moços espancaram os moços, os que fugiram naquela idade encontraram já tudo cercado, quedas, é complicado o pedreiro do meu irmão tá camada porque não tanta surra ali é, é, é complicado como é que você na casa do outro encontra que o outro já fez a casa dele tava toca a boca rentinho porque a é senhora de uhum. Lisboa que comprou terreno Sim. sem ele, nenhuma explicação se é para fazer em condomínio ele já me encontraram eu vou ficar aqui eu vou correr vou também mexer eu não vou sair, se, boba, blá, se ela sai para ir numa casa, essas casas mal construídas, com esses é, é, é, que nem vão os ferros que vão. Uhum. É complicado. A pessoa para me tirar daqui tem que me dizer bem, por A mais B, é assim, é assim. Como é que fica a minha casa? Eu tenho que concordar. As não podem vir à força, fazer à uhum. força. Porque o senhor que está vir tem, tem dinheiro, pisa e desfaz porque tem dinheiro. Aqueles, aqueles caenses são aqu... A, a empresa, não pertence a, uma, a uma, uma empresa, só não são só, só um que é uma empresa de prestação de serviço, quer dizer, ele, como veio aqui com a pessoa comandos desertores, porque esses desertores que estavam aqui também, uns são nossos vizinhos, porque eu já estou aqui há muito tempo, okay. que já não estão não no ativo, eles okay. deram seu fardamento, como é, que, como é que a polícia colabora com comandos desertores? É complicado, por isso é que um queimado a charrua ali, não sei se vocês ouviram, vi, vi. já Também queimaram me foi charrua, informar. na altura quem estava a gente tava fazer a guarnição, e os comandos, tinha lá, tem efetivo, e tem, e tem, e tem desertor, como na PC não está se resolver nada, o que eles dizem é que o carro, os carros estão avaliados, e estão em cima das pedras. é que se matassem aqui uma pessoa, depois podiam vir, Uhum. Isso sabe, só mamãe. Depois de uh, nós vamos, vamos cortar um pouquinho. Yeah. Como podemos ver, ainda tem muitas casas por aqui. Tem aí casa. Tem casa que tem, vamos aqui, tem. Estamos a ver que casa de pessoas que já vivem aqui há bastante tempo. Então nós estávamos aqui meio que. é para perdidos, né? Yeah, porque eu tenho um espaço aqui também. É, tive a girar nesse todo o espaço. Então encontrar alguém aqui que está nos dar boleia. que está aí aqui de carro aí então vamos girar e vamos filmar mais um pouquinho para mostrar que aqui tem casas e que vivem aqui muita gente e está acontecendo essa cena toda temos a vega aqui não tem casas E tem casa a ser construído aí na ponta também tem casas como estamos aqui a filmar tem casas em todos os espaços aqui tem cinco pessoas ali também aqui aqui casas eles alegam que aqui não tem uma casa, mas aqui tem muitas casas, tem casas do outro lado, tá aí, vamos ver, aqui tem tem muitas casas aqui, tem casas que estão a ser construídas agora, né? Tem casas que só já vivem como nós podemos constantar aqui é, as coisas aqui estão assim desse jeito tem muita casa aqui, muito tá aí com mais casas, nessa cantamento terminada, são casas já se assim, meio acabadas